Olá meus amigos, sou o professor Bruno Médio, Direito Penal, Processo Penal, Legislação Correlata e vim aqui dar mais uma dica para você, meu querido aluno da UAB na tela. Bom, aqui vamos tratar da diferença entre concussão e corrupção passiva. Legal? Ó, oh, que bacana, ó, oh, vou fazer uma tabelinha para você. Concussão tá lá no artigo 316 do Código Penal. Acompanha aí, vai. E corrupção, corrupção passiva, passiva vai estar no subsequente, artigo 317 do Código Penal, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, a conduta no concussão é exigir, no corrupção passiva a conduta principal é solicitar. O concussão que é exigir é um crime formal, também chamado de consumação antecipada, então consuma-se com a exigência da vantagem, prescinde do recebimento da vantagem. Se ele recebe a vantagem, então recebe, se recebe a vantagem é exaurimento, servindo para o juiz aplicar uma pena acima do mínimo legal, lá na pena base do artigo 59 do Código Penal. Então a pena base vai ficar acima do mínimo legal quando ele recebe a vantagem. Mas o crime se consuma com a exigência, com exigir. No corrupção passiva? É a mesma coisa. A consumação é com o solicitar, porque é um crime formal. E se ele recebe? E se ele recebe a vantagem? Aqui muda um detalhe. É um exaurimento? É. Mas é o parágrafo primeiro. Se em razão da vantagem ou promessa de vantagem, o funcionário público pratica ou deixa de praticar. Deixa eu explicar, eu pratico um ato, infringindo dever funcional, aumenta a pena em um terço. Então no corrupção passiva, se ele recebe o que ele pediu, aplica-se o parágrafo primeiro que é uma causa de aumento de pena, e essa causa de aumento de pena, ela vai na terceira fase da dosimetria da pena, enquanto essa aqui vai na primeira fase da dosimetria da pena. Legal? Aqui é possível um ar de ameaça, aqui é possível um ar de ameaça, mas... Nunca arde ameaça, mas nunca grave ameaça Grave ameaça Então se aponta a arma pro cara e fala Eu quero mil reais Se não vou te lascar no inquérito policial Que eu vou assumir aquele inquérito policial Que eu sou delegado-chefe agora dessa porra, dessa delegacia Aí não, meu irmão Aí o crime que você vai responder, doutorzinho delegado É extorsão Artigo 158 com todo respeito, evidentemente, tô só brincando, hein, pô, falando doutorzinho. Pelo amor de Deus, respeito ao máximo a classe aí dos delegados de polícia, meu irmão faz parte até aí, pô, dessa classe aqui em Brasília. Jamais. Então, e no corrupção passiva? Não tem como. Não é possível, nada de ar, de ameaça. Aqui é o tom de voz. O tom de voz é de pedido. Deixa um cafezinho aí para mim, meu amigo. Legal? Bacana? Olha só, ainda temos um seguinte detalhe. Não é preciso, não é preciso estar no exercício da função. Isso aqui vale para os dois. Então vem comigo. O delegado, fora de serviço, chega pro traficante e diz assim, ó, oh, eu vou assumir essa delegacia aí, eu quero mil reais toda semana, senão vou te lascar. Ele tá no exercício dela? Não, mas é concussão. Ele pode nem ter assumido ainda, ele fala, ó, oh, semana que vem eu vou assumir a chefia de delegado. Aí nessa delegacia. Ele nem tomou posse ainda. Se ele se vale da função, vai responder por concussão. Agora é possível que ele, no exercício da função... Apli tendo grave ameaça, aí ele não responde por concussão. Então você pode responder por concussão ou corrupção passiva fora do exercício da função ou nem assumiu. Quer ver? É o que diz o código Abre aí o 316 Exigir para si ou para outro direto ou diretamente Ainda que fora da função Ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida E o corrupção passiva Solicitar ou receber para si ou para outro direto ou diretamente Ainda que fora da função ou antes de assumi-la Mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de vantagem No corrupção passiva, o solicitar e o aceitar promessa de vantagem É crime formal, consuma-se quando pede ou aceita a vantagem Agora, o receber já é material Consuma-se quando ele recebe Recebe por isso é o seguinte: se o policial solicitou uma vantagem para você, o flagrante é aqui no momento que ele solicita e não no momento que ele recebe. Se ele for preso no momento em que recebe o dinheiro, tem que ser relaxado desse flagrante porque esse flagrante não existiu. Foi claro? Fiquei com Deus. Estude até a próxima.